Eu quero quebrar a banca do Enem hoje e matar com você tudo que o corretor quer olhar na sua redação. Quer vir comigo? Bora? Oi, Red Alunos. Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E hoje eu quero quebrar a banca do Enem. O que, que eu quero quebrar a banca do Enem? Eu quero te mostrar o que o corretor quer ler na sua redação. Porque é muito importante que você saiba o que o corretor quer ler. A gente, nós temos vídeos aqui... Sobre as competências que são avaliadas no Enem, inclusive meus, tem aqui embaixo, clique e vai dar uma olhadinha no que o corretor analisa. Mas eu quero ir além do que o corretor tem de competência para analisar. Eu quero, de fato, falar com você sobre o que ele vai bater o olho e falar. Hum, entendi. Hum, não entendi. Hum, vou descontar ponto. Hum, não vou descontar ponto. Aproveita que você tá aqui comigo, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque tem vídeo novo toda semana e eu quero que você... Qual é o nosso plano? Você lembra do nosso plano? Qual é o plano que você tem comigo aqui no Redação Online? Tirar nota... Mil. Nota máxima junto com as nossas correções. E é por isso que você assina a nossa plataforma e corrige todas as suas correções para que a gente possa te dizer qual é o erro e como você melhora. Certo? Certo. Agora vamos para as nossas competências. Você sabe que o Enem tem cinco competências. Você sabe também que o corretor, olha, se você escreveu um bom português, se você manteve adequação ao gênero, a estrutura, se você relacionou, cooperou, citou, tá? Todo aquele relacionar, né? Compreender, interpretar. Depois, ele também vê se você utilizou os mecanismos linguísticos, se você utilizou os conectivos corretamente, certo? E, por fim, ele vê se você fez uma proposta viável, se você salvou o mundo, perfeito, lindo, maravilhoso, na sua redação. Ok, mas como que funciona na prática, Chai? Como que o corretor olha para minha redação e ele analisa? Primeira coisa que ao receber a sua redação, e vejamos que o corretor ele tem dois minutos a três para corrigir a redação do Enem, via aquele cálculo que é feito de a quantidade de redações que o um corretor corrige com o tempo que ele tem para entregar, tá? Eu quero que você pense assim, na hora que o corretor ele olha para a sua redação, ele já pensa se você estruturou em quatro parágrafos, e aí eu te indico voltar no nosso vídeo de planejamento e no nosso vídeo aqui sobre estrutura, você pense nisso. Então, eu peguei a folha enquanto corretora e eu já percebi se esse aluno fez, menos, fez mais de sete linhas, ok? Eu vou ler. Se ele fez a, a página toda. Então, já, já gostei dele porque ele fez a página toda, ele não fez só 20. Ele foi até o fim, ok? Já começo a entender se a letra dele é fácil, facilmente, é visível de leitura. Porque se o corretor não entender, ele vai desconsiderar que ele não entendeu. Então, o fato dela estar Digamos assim, limpa, sem rabiscos, tá? Um ou outro, só tudo bem. Contemplando todas as margens, não tendo nada pra fora, não passando da linha. Quatro parágrafos bem divididos. Já é um primeiro, legal, gostei da sua redação que o corretor te dar ao ler. Depois ele vai fazer a seguinte procura: hum, começou com qual conectivo? Tem repertório ou não? Retomou o tema? apresentou a tese, ok? Ele vai fazer essa busca, ele vai fazer essa busca e automaticamente ele vai percebendo se você escreveu palavras corretas, se você pontuou de uma forma que ele te entende. Então pensa assim, ao ler a sua redação, ele vai fazendo buscas e você entrega aquilo ou não, tá? Então quanto mais você entrega o, corretor, o que o corretor está buscando, maior a sua nota vai ficando. Então ele olha a sua redação e pensa, tem conectivo ok? fez uma alusão, fez uma citação, citou um filme, falou de alguém, ok, colocou um repertório cultural, show de bola, se conecta com, com, o, com o tema, as pontuações seguem no caminho, estou conseguindo entender o que este cara quer me dizer, realmente ele entendeu aqui o tema que eu propus, ok, ele, ele faz uma paráfrase do tema, e ele apresenta uma tese que a princípio faz sentido porque o corretor não está ali para dizer se ele concorda com você ou não ele está ali para dizer que aquilo faz sentido ou não beleza beleza achei esses quatro itens rapidinho já vou para o primeiro parágrafo de desenvolvimento ele vai olhar e vai dizer hum essa pessoa abriu com o conectivo sim ou não já começa com um conta ponto do quarto ou não colocou o conectivo ok encaixou beleza vamos lá aí ele olha qual é qual é tá o tópico frasal que o camarada colocou aqui na minha redação. Hum, beleza, tem um tópico frasal, ele abriu o tema. Na sequência, ele trouxe um dado. Volta no vídeo de como usar os dados da redação do Enem, dos textos motivadores. Ok, ele colocou um dado pra fazer uma argumentação que comprova o tópico frasal dele. Debateu, trouxe alguma referência também histórica. Fechou, consegui entender que este cara sabe do que ele está falando. Faço a mesma análise no segundo parágrafo de desenvolvimento, mas percebo se o conectivo é um ademais, porque ele cita algo a mais, é um contudo, e ele traz um outro, uma outra perspectiva, é um ainda assim, e ele vai olhar qual é o conectivo que você vai colocar, qual é a ideia, se a ideia se liga, de fato, são ideias opostas, é uma ideia só de acréscimo, e ele vai fazer essa análise. Vai procurar de novo os seus pontos, ver se você retomou a tese, Fechou, já está te avaliando ali, já olhou sua língua portuguesa, se você sabe utilizar os mecanismos linguísticos, já percebeu se você relacionou tudo de acordo com o tema, se você não fugiu. E aí ele vem lá para a sua conclusão. E ele vai procurar o que na conclusão? Sempre. Ele vai olhar o seu primeiro conectivo, tá? Ele vai olhar se você retomou a tese, ele vai olhar se você comprovou que aquilo era o problema e agora você deu uma solução pertinente sem ferir os direitos humanos, se você colocou um agente, se você entregou para quem vai resolver este problema, seja a nível de ministério, nível de investimento, e se, se isso faz sentido, tá? Na estrutura brasileira, se aquilo, se aquilo consegue resolver, porque eu sei que pensar numa solução seja verdadeira e que possa ser aplicada, né? E ele vai olhar a sua última frase de fechamento, de retomada da sua tese e comprovação. Ali ele faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico, que é tão rápido quanto eu estou falando pra você aqui neste vídeo, ele percebe. Ah, colocou título? Não. Não faz diferença, não muda a sua pontuação. Repetiu palavras? Não repetiu. Tem repertório. Utilizou corretamente os conectivos? Legal. Depois de cada ponto final, tem um conectivo para iniciar a, a, o enunciado, a frase seguinte? Tem. Cara, esse cara manda bem. Então ele começa a olhar, ele vai olhando assim bem pontualmente, ok, não errou nenhuma palavra, beleza, acertou, relacionou corretamente, ok. Então ele vai fazer essa busca. Por isso que eu digo, quebrar a banca é você, além de pensar no que você vai escrever, em como a pessoa vai ler e qual é o fácil acesso que você dá para essa informação dentro do seu texto. Por isso quebrar a banca do Enem é utilizar sempre uma... uma uma estrutura, tá? Não sair da estrutura. Se adequar ao gênero. Colocar ali glitterzinhos que vão te ajudar, tipo, depois de cada ponto final, começar com conectivo, não repetir palavras, demonstrar que você tem vocabulário, utilizar uma crase corretamente, lá no... À medida que, no às vezes, tá? Pra quê? Pra que demonstre que você sabe... Né, que você sabe usar esses repertórios Não errar uma palavra Sempre que você tiver dúvida numa palavra Você substitua Se errou, se aconteceu alguma coisa Passa um risquinho E vida que segue E atentar bastante aos direitos humanos E se a sua intervenção faz sentido Com o seu é, agente tá, O agente, o que vai ser feito E como vai ser feito Tudo isso faz total sentido pra você E aí você quebra a banca do Enem Porque você entrega Aqui ó, tá aqui ó lindo e maravilhoso para o seu corretor o que ele precisa ler e você não tem mais que se preocupar tem alguma dúvida? manda aqui pra gente quer corrigir a sua redação? acesse a nossa plataforma de correção de redação porque assim eu consigo ler a sua redação e falar amigo, vamos arrumar isso aqui ou não, olha que fantástico que você é sua redação está ó chuchuzinho eu te aguardo no próximo vídeo, eu te aguardo lá dentro da nossa plataforma e eu te aguardo em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e aqui no YouTube, sempre com dicas pra vocês, com aulas, pra gente chegar junto no nosso plano, o nosso plano mil. Beijo, beijo, beijo.